a tecnologia oculta, graviton, o que é realmente a gravidade. Não que o universo estático seja verdade, mas a humanidade não tem conhecimento suficiente para determinar se realmente existe a gravidade como força ou se ela é apenas a consequência de uma teia de interações de plasma, algo que está muito além do recém-descoberto bóson de Higgs e que talvez descobramos, se a tribulação e o fim dos tempos não impedirem. Até desvendarmos a verdadeira natureza da integração entre a física quântica e a gravidade, especula-se que a gravidade tenha uma partícula, o graviton, e que aparenta ter capacidades incríveis, mas que não são compreendidas justamente por essa lacuna entre a gravidade e a física quântica que ainda não compreendemos, bem conhecida por aqueles que estudam a teoria das cordas, o mais próximo que temos de explicar o universo, e que parece requerer essa unificação entre o macro e o micro, a gravidade e a física quântica. Tendo este conhecimento, poderia ser usado para criar tecnologias alienígenas facilmente, como discos voadores que desafiam a gravidade, acredite ou não, energias espirituais e rastros quânticos de Deus, que, além do plasma das estrelas e matéria escura, é a única coisa que os discos voadores poderiam usar para se movimentar sem limitações, e seus tripulantes entre dimensões e eras. Isso ganha força se fizerem isso em planetas habitáveis como a Terra, onde há muita energia espiritual. Mesmo que corrompidas. Se ficou interessado pelo verdadeiro conhecimento, se inscreva no canal, compartilhe com quem merece e deixe o like para fortalecer os poucos conteúdos de qualidade do YouTube.